Oh, alguns gostam, alguns criticam. Alguns falam assim que é louco, fala que é, acho que é macumbeiro. Aí eu chego <risos> na boca conversa para e falo pra ele assim, ó. Oh, não é não, você, você, você ele, ele começou com brincadeira, que nunca teve isso aqui, brinquedo. Hoje é meus netos, ele arruma o um brinquedo daqui pros meus netos. Então, oh, não é louco não, o bicho é muito inteligente. O bicho vai pra cidade. eu que sou assim, que sou meio louco. Mas não é não, eu o louco. bicho é inteligente, as fases que ele faz aí e a montagem que ele faz, o... Oh, a, a, as bonecas ficam igual a, a pessoa mesmo ah, então, aí ó, eu quero conhecer ele posso ir falei, pode aí eu vou chamo Zé vai lá conversa aí os caras parabéns eu criticava o senhor mas agora sou seu fã não aqui sim parece muito comprador um queria dar 100 reais no bilado né aí mas eu, eu, eu vi eu subi aqui o Zé tava aqui se eu tivesse ia vender ele arrumava outro pra ele sem conta eu ia tomar servir todas horas ali ah, isso. Eu, eu falei pra ele ele falou assim não é louco Pô, aquilo que eu mais gosto é o bilande, pô. Eu peguei por 25. Eu peguei por 25, fui ali com a minha caininha assada ali. Ó, eu agradeço muito a ele. Em casa, a beleza que tá lá em casa. Você precisa ver. A, a, a, a, a, a, a, a mulher vai pôr pra fora pra pôr o boneco, né? o boneco tá na cama.